Fala galera! Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro. Fale amigo e entre. E no vídeo de hoje farei um unboxing duplo do livro Fantasties e do livro George MacDonald, uma antologia lançados pela editora Thomas Nelson Brasil. Se Tolkien é o pai da fantasia, George MacDonald é o avô. McDonald era admirado por Tolkien e C.S. Lewis e o seu livro Fantasties foi uma inspiração para ambos. Chegou aqui em bolsão, para o estoque da Loja do Bolseiro, esses dois livros maravilhosos. Acabaram de ser lançados agora em janeiro. George Macdonald foi um pastor escocês cuja vida e obra influenciaram vários outros escritores, como o próprio J.R.R. Tolkien, o C.S. Lewis, Kate Chesterton, autor de Ortodoxia e Padre Brown, Lewis Carroll, autor de Alice no País das Maravilhas, e muitos outros. Sua obra *Fantastis* é considerada uma das mais importantes de MacDonald, um clássico da literatura fantástica, que traz as aventuras do jovem Anodos no reino das fadas, revelando muito sobre a natureza humana e uma busca espiritual que requer uma entrega de si mesmo. Como um dos seus maiores admiradores, C.S. Lewis citou MacDonald em diversas obras e até o colocou como um personagem central no livro O Grande Divórcio. E dessa admiração surgiu o livro George MacDonald, uma antologia que contém textos marcantes de MacDonald e que foram selecionados pelo próprio C.S. Lewis na forma de antologia, com 365 reflexões diárias.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 George Macdonald, né? Uma antologia. Eu não sei em qual caixa que ele veio, galera. Então, vou tentar achar ele aqui. Primeiro nessa caixa. A gente já se livra dessa caixona aqui. Que <risos> não está enquadrando bem. Tem vários outros livros. Olha só. Ele está aqui. Então já vou tirar ele. É. Finalmente achamos. Vou deixar ele aqui do lado. E já vou pegar outra caixa. Que essa sim eu sei que veio. O Fantasties, né Também tá fácil aqui. A gente já se livra dessa caixona. Quem comprou na pré-venda serão os primeiros aí a receber. Olha só que coisa linda, galera. Já vou tirar aqui. Vou começar pelo George MacDonald aqui, uma antologia. Né? Então, eu vou abrir ele aqui. Deixa eu ver se tá fácil. Eu já pego uma tesoura a gente já abre ele aqui, olha só, essa cor ficou muito legal, esse azul ficou muito lindo mesmo. O livro segue o mesmo padrão dessa coleção maravilhosa do C.S. Lewis, olha que capa maravilhosa, muito bonito mesmo, vou mostrar aqui. Olha que legal. Ficou muito bom mesmo. Vamos abrir aqui. Vou tirar essa tesoura. Está muito feia. Uma antologia. 365 reflexões. Mais uma capa aí do... Rafael Brum, né? A gente viu aqui no comecinho. A capa é do Rafael Brum para Mary Neyland, olha só trezentos e sessenta e cinco reflexões, galera. Olha esse índice aqui, esse sumário, e o prefácio, claro, do C.S. Lewis aqui, né? Olha só. E que prefácio, hein? <risos> Uau! Aí, assinado pelo C.S. Lewis, George MacDonald. Vamos ver aqui, dar uma folheada para vocês verem as reflexões as divisões, a diagramação perfeitas muito bom mesmo e é isso aí, George MacDonald por Luz aqui, separação dessas reflexões, uma antologia. Agora vamos a esse lindo aqui, o Fantastis, né? Muito lindo mesmo. Vou tentar abrir aqui, tentar não. Ah, já consegui. <risos> muito bonito mesmo, olha só que coisa linda mostrar para outra câmera aqui muito bonito mesmo vem com essa luva com maravilhosa 300 gramas Olha que coisa linda. O pai da fantasia moderna, né? Na verdade é o pai pro Tolkien, pro Lois, né? Tantos outros. Mas pra nós é o avô da fantasia, né? <risos> Vamos tirar aqui. Olha só. Olha que bonito o fundo que ficou. Muito legal. E aqui sem a luva vou mostrar na outra câmera aqui, ficou muito lindo mesmo, muito lindo e esse brilho aqui, esses detalhes, também vocês estão vendo aí, ó olha que coisa legal bem no Fantasies e também nesses outros detalhes aqui olha a parte de trás, um portal um homem lá Muito lindo Vamos folheá-lo Olha essa guarda Que coisa mais linda Muito top mesmo A capa e o projeto gráfico São do Anderson Junqueira Um dos melhores projetos gráficos Que eu já vi até agora galera a tradução é do José Fernando Cristófalo. Fantasies, um conto de fadas. George MacDonald, introdução de C.S. Lewis. Foi lançado pela Thomas Nelson. Olha só essa diagramação, esse projeto gráfico aqui. Que coisa linda, galera. Até a parte dos números, das páginas aqui. Todo temático. Muito lindo mesmo. Vamos até o primeiro capítulo aqui. Olha só que maravilhoso. Muito lindo mesmo. Esse tom. Olha essa ilustração. Que ilustração, hein? Original aqui. E com os detalhes. A parte gráfica aqui. Toda a temática. Ilustração do John Bell. A cada início de capítulo tem uma ilustração do John Bell, resgatadas aí, recuperadas, né? De 1894. E feito esse projeto gráfico aqui, em volta da ilustração, né? Das ilustrações. Ficaram lindas. Vontade gigante de ler esse livro logo. Acredito que vocês estão curtindo Demais aí Não é exatamente em todos os capítulos Que tem ilustração, né Mas tem muitas ilustrações Muita coisa legal mesmo Galera Impecável, né Aguarda Acaba igual ao começo. E é isso. Que livro lindo. Que livro maravilhoso, galera. Esses livros ficaram impecáveis. Edições de luxo, com capa dura, mantendo o padrão da editora. Fantasys contém ilustrações originais de John Bell, recuperadas de 1894. Além dessa luva, como vimos no unboxing, cobrindo o livro. Mas olha só quem está aparecendo aqui, o Gandalf do like. Já deixa um joinha aí para o Gandalf não te transformar em um sapo ou coisa pior. Se você quiser adquirir esses livros, na descrição está o link da Loja do Bolseiro. Comprando conosco você ajudará o canal.